Bem, parece que agora as pessoas vão todas apagar o Facebook, não é? Está tudo aí meio delete Facebook quê? Porquê? Porque supostamente há aí uma empresa que conseguiu ter acesso aos dados íntimos de 50 milhões de utilizadores. É sim pá, isto está tudo marado, está tudo marado, mas não é surpresa, isto não é surpresa. Pá, um gajo já sabe, um gajo já sabe que está a ser vigiado, um gajo que está conformado com isso. Tipo, eu já faço a minha vida de acordo com as preferências do gajo da CIA e que me observa, não é? Está-se bem, o gajo acompanha a minha vida, eu vou aos restaurantes que o gajo curte, uso os boxers que ele acha que me favorecem o corpo, quer dizer... Mas pá, a cena é que hoje em dia a já não tem charme, não é? Não tem. Antes, nos anos 60, 40, não é? Tipo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria... O espião tinha charme. Era um gajo ali, mano, sim senhor, andava de tuxedo, conduzia um Rolls Royce, jogava aquele Bridge, via brandy. Agora não. Agora é um nerd que conduz um Prius em segunda mão, e que foi o melhor aluno da estatística, e a única Bond Girl que o conhece é insuflável. Menos romântico. Agora, a culpa disso também é nossa. Sabem como é que lá a empresa, a Cambridge Analytica, conseguiu os dados desta malta toda? Através de testes de personalidade. A sério? Testes de Personalidade. Quem, é que fa... quem é esta gente que faz testes de personalidade? Pá, eu acho que isto é... dá-nos uma lição valorosa sobre a democracia. tipo, Se fazes testes de personalidade não podes votar. Nem sequer podes. Não és elegível. Não tens o, o QI mínimo. Qual o teu amigo dividiria mais facilmente casa contigo? Não sei, meu, pergunta. Pergunta aos teus amigos. Quem é que tem aqui para, para, para dividir a renda? meu? que é isto? Que personagem do Borla Marina és tu? Quem é que quer saber? meu? Como é que te parecerias se fosses o sexo oposto? Epá, meu, por amor de Deus. Quer dizer, mete uma peruca. Deixa crescer o russo. Para os episódios do RuPaul do gajo da Netflix do... do, do... Pá, não vendas assim os teus dados. What would you be like as the opposite gender? O que é isto, meu? Já havia. Até agora isso chamava-se conhecer a irmã de um amigo e não sentir atração porque fronha é igual. Todos os testes de personalidades iam ter o mesmo resultado. fizeste este teste, logo não tens personalidade. Pá, estou... isto dói-me. Isto dói-me. O Facebook está doente. Está, está doente está há muito tempo, não é? Vai morrer doença prolongada. Está muito velho o, o, o Facebook, meu. Está aí todo, todo na menopausa, meu. Todo aí com, com afrontamentos, meu. O meu filho, meu filho é trágico hoje em dia. O meu filho, meu filho é trágico. No fundo são a partilhar vídeos que foram tipo virais em 2006, tipo Buenos Dias Matozinhos. Vem todos aqueles grupos bem bizarros em que os velhos estão no Facebook. Humor muito louco, ou rir é o melhor remédio. Tá, tá mal, tá muito mal. Agora, apagar o Facebook, calma, calma, que é aqui que um gajo vende bilhetes para os espetáculos ao vivo, ok? Agora, claro que, como criador de conteúdo, hoje em dia mais vale ir fazer humor para o LinkedIn. Mas olha, pronto, sigam-me aí no YouTube, Instagram e Twitter. Se não qualquer dia, pá, fico com a base de fãs do Carlos do Carmo, que é só velhos.